Muito bem, muito bem pessoal. Um forte abraço para você que acompanha o nosso canal, né? Principalmente para você é, que é nosso cliente, né? É você que trabalha conosco é, no sistema de comunicação de rádio. Hoje, é, devido às solicitações de alguns clientes, né? Eu vou fazer uma videoaula mostrando para você como você coloca ou troca um banner do site da comunidade.net, né? É a comunidade.net, que nós já trabalhamos há alguns anos com essa empresa. É até um nome diferente, é né? um nome estranho, mas é ótima empresa empresa né? para você fazer um site. Para você fazer um site, você registrar seu domínio. Para você que já tem esse site, estava tendo dificuldade é, na colocação de um banner, hoje nós vamos mostrar para você como se coloca, como você se troca, né? é, como você troca esse banner quando você precisar, né? Vamos lá, é, eu já vou pegar um site registrado aqui no caso, né? Mas antes, deixa eu dar um recadinho para você, né? Nós estamos aí de terça a sexta-feira, é, ao vivo, pela Rádio Saudade do Sertão, né? Você não conhece ainda? Rádio Saudade do Sertão, é, ou Rádio Recanto Caipira. Rádio Recanto Caipira, é uma rede, né? É uma rede de rádio, nós estamos ao vivo das 7 às 8h50 da manhã de terça a sexta-feira, é, você vai lá no Play Store do seu celular, lá você digita lá, Rádio Saudade do Sertão, você vai achar o nosso aplicativo, você baixa e vai ouvir uma programação de primeira qualidade, tá bom? Vamos lá, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, deixa eu é, abrir aqui a comunidade.net, esse aqui é o portal aí do seu site, né? se você já tem o site, é, você... Abre por aqui, se você ainda não tem, você sabe muito bem que dá para você fazer um site grátis nesse portal ou registrado, né? No caso, eu vou pegar um registrado que a gente já tem há muitos anos aqui, que é o da Rádio Saudade do Sertão. Vamos lá, vamos abrir ele aqui. Essa é a internet cooperada, que opera, né? nós estamos em sábado de manhã, você sabe que o uso da internet não tá brincadeira, né? Com essa pandemia dos infernos aí que tá. Assolando o mundo, né? Vamos chegar um pouquinho mais para cá. É, o nosso painel está muito longe aqui. Minha visão já não é mais a mesma, mas está aqui. Muito bem. É, microfone posicionando aqui para não, não sumir o som. É, deixa eu ver aqui que é, é, onde nós vamos trocar o banner, né? É o banner, exatamente. Esse aqui é o site comprado, né? Você, aqui nós estamos do lado de, de trás do site, né? aquele que você comprou o domínio, e ele tem pouca diferença do outro, né? ele tem mais condições para você fazer é, as coisas. Agora vamos aqui editar editar coluna, não, editar gestão de arquivos, deixa-me ver aqui, é, páginas também não gestor editar coluna esquerda ah, gestor de imagens é faz tempo que eu não eu não mexo com isso aqui você sabe que passando o tempo de vez em quando a gente dá aquela é, aquela esquecida até a gente esquece né é eu mexo com várias áreas tudo ao mesmo tempo né mas é fácil, né? Vamos lá, remover domínio, plataforma, criar plataforma, estilo do site, é... alterar, não, gestão, gestão de arquivo, gestão de imagem, editar coluna, editar coluna esquerda, ah tá, olha aqui, ó, gerir slides de imagens, está vendo aqui? É gerir smile, e, e, e, aliás, slides de imagens. Então vamos clicar aqui. Tá vendo aqui? Ó, aqui abriu a parte dos, dos, do, é, dos banners pro lado de trás. Você vai ver lá o site lá na frente, esses banners correndo. Aqui é onde você vai é, colocar os banners, tá bom? É, vamos ver aqui. Bom, nós temos aqui três qualidades, quatro qualidades. Não, uma, duas, três. Três qualidades de banner, né? Tá, esses banners é necessário que tenha medida, está vendo aqui, ó, 1.200 por 300. Você faz em JPEG. Se não for essa medida certinha, ele não vai entrar aqui. Não vai entrar de forma alguma. Né? Tá? É, você coloca essa medida certinha, sem falha nenhuma. Né? Muito bem. Aqui... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o endereço da nova imagem. Aqui é o endereço que você vai colocar do banner, que você vai ver daqui a pouco. E aqui, por acaso, é um tipo de um portal para você colocar no seu site, para ir para outro site. Né? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. né? Vamos lá. E para você pegar esses banners, ah, como que eu pego, aonde eu pego, muito bem. Você prepara ele na tela do seu computador, evidentemente. Aqui você vem nos... É, gestor de imagens Vai abrir aqui esse portal Está né? um pouquinho devagar por causa da nossa internet é, Adicionar imagens Eu já tenho preparado aqui um banner do tamanho certo para te mostrar Olha só, deixa eu ver aqui onde eu pus ele é, a gente está um pouquinho cansado, né, porque trabalhou a semana toda, mas precisava gravar de toda forma essa videoaula, né Então estamos aí, é 11.100 por 300, eu acho que é isso aqui mesmo É, é isso aqui mesmo, ó Então, nós pegamos de lá, vamos clicar em cima do banner aqui, tá vendo? Agora, isso aqui eu vou fazer só, uma, só um exemplo aqui para você que está me assistindo, né Ó, iniciar envio. Ah, 100% enviou, né? Agora, você abre a pastinha aqui em cima, vai aparecer aqui o banner. Está armazenado no próprio site. É armazenado no próprio site. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, esse, clicar nesse link aqui, ó, copiar ele. Esse de cima, né? Tem dois. Você copia o de cima... Você vai voltar lá no gerir slides, tá vendo? Tá, aí eu vou mudar, eu vou mudar um desses aqui, porque tem dois, né, repetido. Então, eu vou clicar aqui e vou colar aquele endereço aqui, ó. Alterar agora, clica alterar. Tá vendo aqui, ó, simplesmente já entrou no lugar o banner, muito facinho, muito facinho mesmo. Agora esse aqui, gente, ó, esse aqui de baixo, é por acaso se você quiser linkar o seu site com outro site, por exemplo. É, você quer linkar o seu site com outro, deixa eu ver aqui que eu, o que, que eu tenho aqui para servir como exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum, algum site aqui disponível. E já vou mostrar, evidentemente, para você. Tá, eu vou, eu vou, no caso, eu vou pegar esse aqui mesmo, não tem problema não. Eu não conheço nem esse portal aqui. Mas, eu vou copiar esse endereço aqui. Esse. Tá, vou copiar esse endereço aqui, copiei. Agora, aqui como tem um endereço já, vamos apagar ele. Apagando ele. E colar esse novo endereço aqui. Agora alterar também. Pronto, alterei eu creio que já deu certo, né? Eu criei um praticamente um portal para ir para aquele outro site. Vamos, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Esse aqui é o nosso site oficial da nossa rádio. É claro que está é, meio bagunçado, porque... Todo mundo que cuida de rádio dos outros não tem tempo para cuidar da dele, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o portal que eu coloquei aqui. Vamos ver aqui. Clicar em cima. É, justamente, ó. Tá justamente, ó. É, o que, que, que, que acontece? Nós colocamos esse banner no penúltimo aqui, ó. Você pode ver que mudou. É o banner, é o banner era esse aqui, que estava ali no penúltimo, agora mudou para esse. E também nós colocamos aí aquele portal, né? É aquele portal é, para poder ir para o outro site, do jeito que a gente fez lá. Olha só, aqui é só clicar nessa página, vai cair lá no outro site, lá que eu nem sei de quem que é, nós só usei. Só usei só para exemplo, tá bom? Só usei para exemplo e, e é dessa maneira. Então, você segue certinho aí as instruções. É, o site tem de ter aquele... Aliás, o, o banner tem de ter aquele tamanhozinho. certo, senão não funciona. né é, Se for, se for um, um pontinho a mais ou um pontinho a menos, não funciona, não adianta. Aí, você segue as instruções que vai dar tudo certinho para você. Eu tenho certeza que vai ser... Uma benção, né? Eu tenho certeza disso, tá bom? Um abraço para você que acompanha aí o nosso canal. É você também que é, já tem a rádio aí com a gente. Se porventura é, você ainda não tem a rádio com a gente, é, é muito fácil, né? É muito fácil você obter uma rádio online hoje, né? Nós colocamos à tua disposição é, todas as videoaulas completas e também o stream com, é, com a, é, a no, o nosso auxílio técnico, né? É, nosso auxílio técnico, você compra o stream da gente e vai ter um auxílio técnico sempre quando você precisar, né? Estamos aí é, à sua disposição de segunda a sexta-feira, das sete, não, das nove da manhã às dezoito horas, é, um WhatsApp comercial para você entrar em contato e pedir auxílio técnico, pedir ajuda é, quando você precisar aí com a sua rádio, tá bom? Ah, mas como que eu faço, professor, para montar minha rádio? É exatamente, você entra em contato comigo, né? Entre em contato comigo através do WhatsApp, né? É o WhatsApp da rede. É a nossa empresa, a Rede Saudado Sertão. Você pode é, digitar aí no seu, no seu telefone. Ó, 16 é o nosso código de área. 16 é o código de área. 988269117. 988269117. Hoje você vai pagar uma pequena taxa de 30 reais mensais pelo stream e também junto é, com auxílio técnico, né? É apenas essa taxa. Você vai poder solicitar auxílio nosso é, para você montar a sua rádio e falar aí com o Brasil, com o mundo todo, porque você sabe que hoje, é, é principalmente com a situação que se está tendo aí, né? é, as igrejas não estão tá podendo fazer culto também. Você que é pastor, você que é dirigente de igreja aproveita para poder é, transmitir ao vivo aí os seus cultos da sua igreja para o Brasil e o mundo, tá bom? Muito bem, não se esqueça, 16 é o código diário, 988269117, você fala com o professor Boina, vai ser um prazer atendê-lo, vai ser um prazer é, dar mais informações, A por apenas 30 reais você tem aí a sua rádio online, é, 30 reais mensais, né? E mais registro de domínio, que é isso aí é com a sua parte. É, enfim, hoje, no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, para você registrar um domínio com o um site por um ano e depois você pagar os 30 reais mensais. E também 30 reais é, se você quiser o aplicativo no Play Store. Né? Nós imprimimos aí o aplicativo no Play Store e, e colocamos lá é, com mais 30 reais é, uma taxa única, tá bom? Forte abraço, até a próxima se assim Deus nos permitir, aquele abração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, um forte abraço.